Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver. Três fatos que, se não aconteceu, vai acontecer muito em breve para o signo de Sagitário. Já estou aqui embaralhando. Lembrando que eu dei uma sumida por motivos de mudança de cenário então, vamos continuar aqui. Primeiro fato. O segundo. E o terceiro, Sagitário. Primeiro fato, você pensando muito, prestando mais atenção em tudo e principalmente sobre escolhas que precisa fazer. É que você vem olhando com mais firmeza para o que antes estava deixando rolar. Segundo fato, Alguns querendo encontrar a felicidade através de objetivos fixos, mas que dê menos dor de cabeça. Seja começando um relacionamento ou avançando mais no relacionamento, que está uma alegria por estar começando algo que você queria muito. De qualquer forma, tem situações aqui para celebrar. É como se você estivesse entrando em uma fase de respiros, de alegrias e muito bem-estar. Terceiro fato: você está em um momento de mudanças deixando situações que não combinam mais com você para trás e não é fácil esse meio termo de não estar nem no antigo e nem no novo momento ficando ali no meio um pouco perdido ou perdida vendo tudo minguar mas tenha paciência com esse momento se conecta com a sua força interior, porque tudo se transforma para melhor. E logo você volta a ter clareza, tá bom? Gratidão.